Eu sei, preferir de e feliz, para você, de feliz para você. O Que possível preferido. <risos> e aí, galerinha do mundo do steel frame, tudo bem? Helena aqui, sua dama do gesso, passando uma super visita no nosso canal. Alberto. A Alberto é pesquisador, tá na FRJ. Tá terminando já o do doutorado Alberto, como é que tá? Tô mais ou menos um ano para terminar. O um ano? E ele está fazendo pesquisa de steel frame, você fica trabalhando com steel frame composto, com outros materiais, né, Isso. concreto. Uma associação entre é o steel frame e as lajes de concreto para garantir uma eficiência, uma otimização do um consumo de aço, como um sistema de construção. Que bacana! E qual foi o início da pesquisa do Alberto? Né? Ele perguntou para mim, ele é, ah, qual laje para o pessoal tem mais dificuldade? Eu falei, poxa, eu, eu acho que é a laje úmida de concreto, né, foi? Isso, perfeito. E ele perguntou assim, eu posso pesquisar nisso? Eu falei, cara, vai nisso. O residencial é o que mais chama, né? Isso, com certeza. A e, como, é Laje... tá que que você, como é que está essa pesquisa? Conta para mim o que como é que está esse desenvolvimento, o que você está fazendo. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. Surgiu a pesquisa a partir da... do mercado brasileiro que tem uma cultura grande relacionada ao concreto. Principalmente a loja de concreto, é ambiente residencial. Bom, nesse sentido busquindo entender um pouco melhor como é que funcionava a interação entre o steel frame tradicional e a laje de concreto. Então o que foi passado de informação é que geralmente a laje de concreto está simplesmente apoiada nos perfis metálicos ou na treinência metálica e isso faz com que a gente não tenha tanta eficiência no sistema construtivo. E, a grande pergunta é de que forma a gente consegue garantir uma eficiência maior do sistema. Garantir assim uma otimização do consumo de energia. Você fala de eficiência. Eficiência de que? Eficiência em termos de capacidade resistente e em termos de rigidez estrutural do sistema. Tá? Ah, então você está tentando diminuir o peso do sistema Isso. e tentando tornar ele mais resistente. Exatamente. Então a proposta da pesquisa é que a gente estude uma peça metálica que fica inserida entre o concreto e a treliça metálica ou o perfil metálico e esse essa peça intitulada conector de cisalhamento garanta essa eficiência, com redução de até 50%. Gente, o chalhamento é forte, hein? Vamos lembrar. Lembra que você está falando com pessoal do YouTube? É. não é da universidade. Exatamente. Você é professor também, né, Alberto Também, também. Então, então gente, você e... não está na Exatamente. Então, os conectores são, no final das contas, um mecanismo de ligação entre o aço e o concreto, para garantir uma ligação eficiente Então, a economia no sistema, em termos de consumo de aço, pode chegar até 50%, 60%. Exatamente, é, exatamente. porque em geral a ligação entre o aço e o concreto acaba garantindo uma capacidade resistente duas vezes maior do que um sistema tradicional, exclusivamente composto pelo aço sustentando a laje de concreto. E tipo assim visão de mercado do Brasil. Você acha que as pessoas conseguem? Elas têm bons manuais, boas normas para estar seguindo? Tem que desenvolver envolver ainda bastante. O que você viu nessa pesquisa? Bom, basicamente o que existe. Já de informação consolidada nas normas brasileiras, por exemplo, e até na literatura nacional já é suficiente para que a gente uhum. desenvolva bem os modelos analíticos, ou seja, uhum. que a gente faça a previsão de carregamento máximo, de capacidade resistente do elemento estrutural. Uhum. Dentro do que a gente já conhece, é fácil, é, baseado nos resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido, chegar a. E você está a essa usando a norma 14762. Isso, a 14762. É, relacionada ao aço formado a frio, a norma 8.800 relacionada ao aço, aço convencional da... e também algumas outras informações de literatura técnica, como o Eurocode 4, que tá refere-se também? Também que... refere à questão das estruturas mistas de aço concreto. Então a gente buscou pegar um pedacinho de informação de cada literatura dessa e condensar num trabalho científico específico. E você acha que vai ser bem promissor o resultado dessa economia? Eu pesquisa? acredito que sim. É. Se a gente fala em economia da ordem de 50%, é uma economia bastante significativa. Quem não vai nesse gostar, item né? De peso, não, de peso, E item de química é um item muito preocupante, né? Porque é. as pessoas estão muito preocupadas com o steel estilo freio, vibra, e faz barulho. Exatamente. É, tem muita cultura no mercado nacional, exatamente é, voltada ao concreto laje do concreto, algo é mais rígido. As pessoas têm isso. Eu acredito que tem um potencial para chegar a impulsionar um profundo emprego de estilo freio. Então vamos lá, você que é professor, você sabe que a gente tem muita aluna aqui, né? É. Que dica que você dá para eles que estão assistindo e que querem aprender? Bom, assim, busquem sempre investir em solução tecnológica, em inovação, principalmente aqui com a Jeep Steel, que é sempre interessada nesse tipo de solução, que certamente vocês vão colher resultados bastante positivos. Bacana? <risos> então, gente, muito obrigada. Obrigado a todos aí, Deixa um comentário comentário pro Alberto, dúvidas. Eu passo tudo pra ele, porque é só saber responder, respondo. Mas se vocês perguntarem coisa difícil, eu passo pra ele, não se preocupa não. Dá aquela curtida bacana, vamos prestigiar nosso cara aqui. E se você não tá inscrito ainda, se inscreve no canal, tá certo? Beijinhos, Obrigado, tchau, bem. tchau. <risos>